Olá, galera da Terra-média! Que bom que vocês estão de volta aqui no Tolkien Talk Kids, porque hoje é dia de falar de personagem! E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre os anões. Os anões que vivem lá na Terra-média. Porque já já eles vão aparecer aqui na nossa história e é muito bom que você saiba alguma coisa sobre eles, né? Pra não ficar assim, desavisado. Mas meu Deus, de onde vieram esses anões? Eles têm até um metro e meio de altura. Só que os anões, eles não são pequenos. Eles só são baixinhos. um atarracados, sabe? Mas ó, tamanho não é documento. Porque os anões são fortes, robustos, resistentes a altas temperaturas, além de serem muito teimosos. E outra coisa, eles vivem muito mais do que qualquer homem ou mulher que a gente conhece por aí. Os anões podem viver até 250 anos. É muito tempo. São sempre barbudos, sempre. Eles têm uma barba muito comprida, mas tão comprida que sempre prendem assim no cinto, muito elegante. Eles são, em sua maioria, mineradores e artesãos da pedra, dos metais, das pedras preciosas. E, por isso, eles amam riqueza e se apegam muito aos tesouros e aos trabalhos feitos pelas mãos do seu povo. Os anões falavam uma língua muito diferente de todo o povo lá da Terra-média. Uma língua que tinha sido criada especialmente para eles. Acontece que eles quase nunca pronunciavam na frente dos outros e nunca ensinaram pra ninguém. Muito pelo contrário, eles preferiam aprender a língua dos outros pra poder se comunicar. E acontece que os seus nomes verdadeiros raramente eram revelados. Agora uma fofoquinha. Quem não gosta de uma fofoquinha? Anões e elfos não se curtem muito. É que rolaram os conflitos lá no passado E até hoje eles não se dão muito bem Então é isso Agora vocês já sabem sobre os anões Tudo o que vocês precisam saber Para amanhã vocês voltarem aqui no Tolkien Talk E participarem do quê? Da nossa querida festa Mas... Tem ninguém programando essa festa não Acho que vai ser uma festa um pouco inesperada Será? Eu não fui convidada a festa eu ter sido convidada para essa festa.